Opa! Renato Galhardo aqui. É, tem uma piada que está rolando por aí. Ela é uma piada meio antiga, mas ela é mais ou menos assim. É, Para você ser uma pessoa bem sucedida, você tem que nascer bonito, ser inteligente ou você tem que ter sorte. E eu me lembro bem que quando eu era jovem, um tio meu comentou isso comigo. Ele falou bem assim, meu filho, você não é bonito, pelo jeito não é inteligente, e o que eu quero te dizer é que eu te desejo muita sorte. <risos> é, agora falando sério, com meu pouco, pouco, meu pouco tempo de experiência, tenho visto e estudado muitas pessoas bem sucedidas em todo o mundo e o que eu percebi é que as pessoas mais bem sucedidas elas são simpáticas. Então, se você quer ser bem sucedido, se você quer viver um ambiente agradável, se você quer se tornar uma pessoa mais feliz ou atingir algo maior em sua vida, a minha dica aqui para você é, seja mais simpático, seja mais humilde, não importa a sua profissão, se você é advogado, se você é delegado, se você é médico, se você é ambulante, se você trabalha em qualquer lugar, procure praticar e simpatia no ambiente que você convive, você vai ver que a positividade diante de você e ao seu redor, as coisas irão melhorar, irão te ajudar bastante. Além de transmitir a sua alegria e a sua felicidade para outras pessoas. Então parece uma coisa muito simples e muito óbvio, mas é algo que eu tenho praticado que também tem desenvolvido e ajudado muito na minha vida. E eu também espero que isso ajude você de alguma forma. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Deus no comando. Tchau, tchau.